Olá, queridas e queridos do Descomplica. Tudo certo com vocês? eu sou Rebeca cúria do time de biologia e no quer que desenhe de hoje vamos ver quais são os principais sais minerais do nosso organismo e qual a função de cada um entender sobre esses compostos inorgânicos ajuda a entender também vários processos fisiológicos no nosso organismo mas antes de começarmos deixei aqui na descrição o link com o mapa mental completo para você baixar de graça beleza vamos lá quando falamos de sais minerais não é para pensar apenas no sal de cozinha não tá um sal mineral é uma substância inorgânica que é encontrada em estado sólido na natureza os sais minerais são encontrados em diferentes tipos de alimento e são muito importantes para a formação de moléculas e na participação de reações metabólicas no organismo bom vamos ver agora quais os principais sais onde são encontrados e suas funções começando por ele o cálcio o cálcio é muito importante para a formação de ossos e dentes além de participar também da contração muscular e da cascata de coagulação sanguínea. Pode ser encontrado em alimentos derivados do leite, aveia e vegetais escuros, como espinafre e brócolis. O ferro é outro sal muito importante para a nossa sobrevivência. E eu não estou exagerando não, ele é responsável por formar a hemoglobina, proteína presente nas hemácias que participa do transporte de oxigênio. Na falta de ferro, podemos acabar tendo anemia ferropiva. Este sal é encontrado no fígado, alguns grãos, como semente de abóbora e de girassol, e em folhas escuras. É importante lembrar que o ferro de origem vegetal deve ser consumido com alguma fonte de vitamina C, como limão ou laranja, para que ele seja melhor absorvido. Bom... Este sal aqui está sim presente no sal de cozinha. Vamos falar do sódio. Ele participa da transmissão do impulso nervoso elétrico nos neurônios na bomba de sódio-potássio. Ele também participa da osmorregulação, atuando, por exemplo, na reabsorção de água durante a formação da urina. Por conta disso, o excesso de sódio no sangue pode levar a casos de pressão alta. O sal de cozinha é a principal fonte do sódio, mas ele também pode ser encontrado em algumas frutas e verduras. Agora, vamos falar de outro sal com função semelhante, o potássio. Ele ajuda não só no impulso nervoso, participando da bomba de sódio e potássio, mas também na osmorregulação. Nas plantas, a abertura e o fechamento dos estômatos ocorre por conta da mudança de concentração deste sal. Batata doce, abacate e banana são fontes dele. Esse aqui, todo mundo que já foi no dentista já ouviu falar. O flúor. A principal função dele é proteger ossos e dentes, e ele pode ser encontrado na água fluoretada, além de frutos do mar e vegetais como espinafre, tomate e agrião. É legal saber que a água pode ser fluoretada artificialmente com a adição de flúor para ajudar no aumento deste sal no organismo das pessoas, ajudando na prevenção de cáries. Outro sal que também é adicionado artificialmente em alimentos é o iodo. Este sal é muito importante para a formação dos hormônios da tireoide, que são responsáveis por controlar o metabolismo, e a falta deste sal pode causar o bócio. Ele é adicionado ao sal de cozinha, que também podemos chamar de sal iodado. As fontes naturais de iodo são alimentos de origem marinha, como mariscos, peixes de água salgada e algas. O cloro é importante para a formação do ácido clorídrico, secreção do estômago, que ajuda a diminuir o pH para que aconteça a digestão de proteínas. Este alimento ele é encontrado também no sal de cozinha, afinal, a composição química dele é NaCl, ou seja, sódio e cloro e também é encontrado em carnes. Por fim, vamos falar do fósforo. Ele participa da formação da moeda energética da célula, a adenosina trifosfato ou ATP para os íntimos. Além disso, também compõe moléculas de ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, está presente nos ossos e nos dentes. As principais fontes desse sal são grãos, como semente de girassol, amendoim, além de alguns peixes, como a sardinha e o salmão. Bom, é isso por hoje. Conseguiu entender tudo? Deixe aqui nos comentários sugestões para nossos próximos vídeos e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Para ter acesso ao conteúdo completo com curso, cronograma, planejamento de estudos e muito mais, é só assinar o Descomplica. O link também está na descrição e está lá com aquele descontaço. Do ladinho, você vai encontrar também o link para baixar este mapa mental completo e de graça. Nos vemos no próximo vídeo.